que bate em Fiddle, Kenzie? Mano, tudo. Sim, 90% dos jungle bate, tá ligado? 90% dos jungle. Mas tudo que empurra o Fiddle, tudo que stuna, tudo que invade ele cedo é counter, tá ligado? Então, pô, tipo, Kindred, Zaralia, Fiddle, Cain, Zaralia, Anidali, early game é boa contra o Fiddle, só que nível 6 eu consigo matar ele. Olaf, embaçadíssimo, noki o noki gruda em mim, fudeu. Basicamente, 90% do meta é bom contra o Fiddle. Bora dar, Jimmy Long? Bora dar, oh, bora daí. O tá no Facebook, mano! Oh, safe. Nem deve ter mais Facebook hoje em dia, né? Mas vamos falar assim. Ele tava na... Devia estar tá no Bora Instagram lá. da live. Ele tá fazendo live guerreiro. Será que o tenta? Corre lá, corre lá. Por tentar daí vai ele. Nossa, que isso. O foda é que tá aqui, ó. Sabe? Ainda bem que eu não dei no... face. <risos> <risos> <risos> Pega, galera Caramba, olha os caras, mano que Meu Deus O que passou Deus. na cabeça desse cara de fazer isso aí, velho? Sei lá, mano pra, pra, pra fazer dar certo o invade Meu Deus do céu Mano, nós vai tirar uma conclusão aqui agora, Jimmy Que é o seguinte Tem Sim. um Jax com duas kills Espada longa e adaga Será que mesmo assim ele morre nível 1 pra Gwen, mano? Do tanto que não, Gwen é roubado Se ela tivesse Ignite Acho que existe um duelo Olha Sim. a trade top, mano A Gwen tá ganhando, você acredita, Jimmy? Que o Jax tá potando e ela não, ó ah não, ela apotou agora. Esse moleque é muito roubado, velho. Eu ia lá cedo, mas não vou mais não. Onde é que você tá descendo o cacete nela agora, ó? Jimmy, tô aqui, tô aqui. Já vou chegar flashando. Ó, o tô cara armou, Isso vai ter visão minha. Bora, bora, bora, bora. Quem tô que bem, eu flash? Em, que em quem que eu flash? Ninguém que eu flasho no, no set. No, 100, knock, 100, no 100. knock, no knock, no knock, tá bom, é no, knock é no knock. Nem precisa flashar. No knock, no no Dando uma sugada aqui. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo. Tem stun em mim? Tem stun em mim? Em quanto tempo? Não. Quatro sec. Mas eu só... Olha o flashzinho, galera! Olha o flashzinho! Não adianta não é esse cara. Eu só quero colheita. Posso estar baitar ele aqui, ó, não morro não. Ele não vai, ele, ele é... Puxa baita, aí, puxa mata. aí! Oh, dá pra matar esse cara aqui, velho. Só flasha, flasha, flasha, flasha, flasha, flasha! Aí, garoto, Caralho! Olha o node mid aqui, Jimmy, então. É, filhão, aqui é o puno, viu? Se o cara usou flash pra tirar seu flash, eu vou te punir, mano. Eu vou te punir. Tá, ah, o Django desse tá vindo aqui, galera. Eu tenho um pequeno tempo pra roubar isso. Olha lá, ele ali, todo bobo. Oh! Tô aqui, Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu vou comprar então. Que... Esperar e dar o fur comprar, primeiro. Tem que esperar dar fur. Agora eu mano. O set tá sem o W. Ô, sem o W, não. Olha o Jimmy batendo, mano. Mano, eu ainda nunca vou. Calma, vamos deixar ele pra não zicar. Tá bom, tá bom, Jimmy. Tá bom, tá bom, tá, tá bom, bom, bom. Tá bom, tá bom. Tá bom, Mano, eu nunca tanco. Toda vez eu falo isso, mas você dando auto-ataquezinho, que esse é o campeão, na hora. Piu, piu, piu, só, é só martelada <risos> aí do nada estuna, pá. Eu amigo. É, Tfzão, você matou o Jimmy? <risos> o Jimmy LOL, o meu camarada. Foi lá pegar é, o double buff dele. Então toma tom, essa aqui, essa bazuca aqui de me ladinho dá aí, double buff, Então, vai me dá Passa double pra ele de volta. Ainda roubei a catapa aqui, ó. Tudo calculado. Isso. Aquela ultzinha calculada, né, galera? Como é que é o negócio aí, pai? Pera aí. O head que você pegou do TF vai fazer você matar esse cara? Acho que ele nem mudou, não. Opa, ele... E, F eu sei, mano. Ah, onde que foi? Sorte. Cheguei, cheguei, cheguei, cheguei, tá em casa. Não sei onde foi, não, velho? Tá em casa, tá em casa, tá em casa. Só gastei o flash, né? Ele lutou e... lutou, lutou foi double ult, mano. Você não vai salvar esse cara, tá? se eu né? chegar ah, a tempo. Nossa, que salvou ainda. Aham, uh -huh, se eu chegar a tempo, mano. Você Agora vem? Você eu... vem? Você vem? Vou. Fui. Ah, não deu tempo. Vou te Acho, aí que não você, não, você, não, Acho que eu não paro não, velho. Acho que eu não vou parar não. Dia é, dia. eu não vou parar não. Vem, Nock. Vem, vem. Eu quero que você vem. Vem, vem cá pra você ver. Jimmy, eu não paro não. Tem que que stunzinho? Tenho, mas não tô vendo ah, nada. Ah, ele tô... Jimmy, quer que... Tancou aqui? Paizinho, um segundo aqui pra nós aqui, um negócio. Ai, mano, se eu consigo dar o sign tava no nada, TF, véio, tava não tava vendo nada, velho. É, eu esqueci escuro. da TF. Se eu consigo dar o sign nesse no, no TF, ele não tacava a outra carta que dava dano. Aí eu mamava e se pá, curava. Se pá, né? Tem, tem, deve estar tá vendo eu morrer aqui, O Jim né? não tá, eu não tô vendo o Jim coitado. Obrigadão, Juninho, mano, pelos 10 subs hoje. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Pega, pega, Marquinhos. Aquela hora lá, será que dava pra eu ter te salvado, se eu fosse tão? Dava, dava. Dava, não dava? Faz tá, tá safe, vendo. tá safe, tem porra aí não. Só faz, só faz, só faz, só faz, nada, só faz, só faz, só faz, não, véio. também Nossa, não. Só faz, só faz, só faz, só faz, só faz. Mas eu só vi a cabecinha, nice. velho. Calma, calma, calma, calma. Tá dá um só, show, ele só... sai correndo Aquela, aqui, A velho. do Jax aqui, será? Tem que ajudar a Gwen, a Gwen não, a Ashe. Acho que vou ter que usar um flash por Prime aqui. Eu vou sair vivo, agradecer a, a, a vida que Deus me deu aqui, velho. Nossa, deu muito bom, mano. Meu Deus, deu Ó a vida que eu saí. Agora eu curei muito, mano. Mas nossa, eu saí muito no limite, mano. Nossa, eu saí muito louzinho, mano. Caralho, deu boa, deu boa, velho. Caramba, velho. Que delícia, velho. Nossa, foi certinho. Caramba, dei maior gritinho de filme assim, mano. Parece que eu já escutei mas esse meu grito em algum cabecina, filme, tá ligado? Véio. Tem ult aqui. Foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, Nossa, entrei bem fundo aqui, mano. É, eu Beleza, pareci mesmo. É, tem muito game aí, eu acho. Tá faltando alguém, não tá? Tá assistindo? Ah, tá faltando alguém? Nossa, pera aí. A gente matou só o TF? Sim. Ué, mas por que isso aqui deu ruim, será, mano? Eu teito lá na cabeça do TF. Eu acho que... Eu acho que eu fui querer muito focar o TF e o Dinho. Eu devia ter ficado na Gwen e no, no, no Nock, acho. Acho que foi mais bad, Dinho. Mas é bom, tá bom. Entregamos o Baron, né, galera? De... É padrão bar Baron solo kill, né? Tem padrão segredo, Baron né? solo kill, mano. Esse é padrão, galera. Meu amigo. Tô aqui, Jimmy, num posicionamento mais diferente. Pode fazer. Pode fazer, safe. Tem um R, Paty. Vem, vem, vem, vem, vem, que a gente dá o W. É, é. Mano, olha aí, eu jogando, mano. Tenta só fazer. Olha aí, eu jogando, Jim. perdão, mano. Nossa, vai perder é, a... é. Olha aí, eu jogando, galera. Pra que que eu fiz isso? De me fala, velho. Não sei. Eu achei Você que ele era um bem diferente. Eu confiei, velho. Não, olha aí, eu jogando, galera. O que que é isso aí, relaxa, mano? Relaxa, relaxa. A gente matou, a gente matou aqui. É que eu tinha, eu tinha um plano, mano, de fazer isso aqui, ó. Eu ia ultar eu ia ultar daqui pra cá. Só que aí meu cérebro, ele, ele falou bem rapidinho assim, meu cérebro, mano. e Se tiver uma ward aqui, aí por que que eu imaginei uma ward aqui? Porque eu botei um espantalho ali e ali tinha uma ward, só que aí, aí eu revelei na frente dos caras, sei lá, só sei que eu trollei, mano. Caramba, tava mó bem no jogo, ó, tanto, tanto que eu entreguei a vantagem, tava mó forte. Agora eu tô, tô even. Forte ainda. Não, eu tô forte, mas eu tô even, saca? Tentando ser folgado, que vai estar os caras pra você, velho. Você não vem não, você não vem não, você calma, não vem, não. Calma, vou, vou, deixa mas demoro, calma, calma. No... Fui. No... Nossa, N da volta, volta. Achei que você ia dali, ó. Eu também achei, só que o Jack Tava os cinco deles mid, mano. E o Jax não tem nem TP, coitado. Ó, oh, eu não mudou, acho, que eu fui, Dime, acho que eu fui, Jimmy. Acho que eu fui, Jimmy. Eu fui de uma forma estranha eu, eu aqui, Jimmy. Eu não sei onde você. Eu fui foi, de uma forma cara. estranha. Nossa, eu tô sem. Boa, boa, matei o meu. Eu tava sem zonas, mas acho que dá bom. Eu acho, né? Dá, dá, dá, dá, dá. Tá, pronto, acabou. GG. Eu acho, né? Eu tô zicando. GG, GG. GG, GG. Nossa, mano, foi uma forma. Eu... Mano, eu não sei nem de onde você foi, só vi que você apareceu assim... Eu vim daqui, pá, pá. ó, eu, eu vim daqui pra cá, aí o Nock me ultou, aí o Nock ficou longe da luta e eu consegui matar o TF, foi só isso que eu fiz, mas, mas deu eu boa. Eu não vi nem cabecia, de onde você véio. tava, Eu tava tudo escuro aqui, tava com medo, frio. É, tá, e eu lutei no escuro, eu não tive visão de nada não, mano. No escuro, eu não tive visão de nada. No mas feeling, pô, no feeling? No feeling, mas deu pra imaginar ali, deu pra imaginar. Caralho, <risos>